Já tem quase 90 anos que as mulheres brasileiras podem votar e serem votadas nas eleições. Mas até hoje, a participação de mulheres na política é uma luta. Nós somos a maioria da população, mas ocupamos aproximadamente 15% das cadeiras do Senado e da Câmara. E de 27 estados brasileiros, só um é governado por uma mulher nesse momento. E a violência política de gênero é um dos principais obstáculos para que mulheres e pessoas trans deixem de ser minoria nas posições de poder. Só que à medida que nós conquistamos mais espaço na política, essa violência tem se intensificado. Em 2017, foram 36 casos registrados no Brasil. Dois anos depois, eram 136. Eu gostaria de ter Ô, a minha palavra respeitada. Não. Eu não vou... É, Olha o que está fazendo. Não. Essa violência não atinge só as mulheres em cargos políticos ou candidatas. Ela também acontece contra servidoras, jornalistas, defensoras de direitos humanos, ativistas e até eleitoras. Além de atingir indiretamente familiares e pessoas próximas dessas mulheres. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.